Saudações delícias bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Nobre Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, estamos de volta aí com a parte 2 dos Fatalities nunca antes vistos dos mugens, cara No Mortal Kombat... New Era, sim, tem muita coisa legal que os caras fizeram aqui que eu ainda vou trazer para vocês em outros vídeos. E vamos lá, porque essa aqui é a segunda parte, cara, com esse compilado de Fatalities na era clássica de personagens que apareceram só lá no 3D, no Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11 que eles trouxeram e tal. Então já deixa o seu likezinho se você tá curtindo esses vídeos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum tipo de notificação. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá, porque a gente tem. Muita coisa pra poder ver aqui nesse vídeo de hoje Seguindo aí a sequência daquele primeiro vídeo que nós vimos Então vai ser aquela parada Eu vou tocar aqui, a gente vai assistindo, eu vou reagindo E vamos comentando em cima desses fatales aqui também, beleza? Então simbora, meus amigos Começando com Darius Que apareceu só na era 3D Acho que ele veio no Deception, esse cara, não foi? Que isso, mano? Ele tirou uma faquinha do antebraço ali e fatiou o cara, né, velho? Caraca, ficou da hora esse Fatality. Eita, aqui, Death oh, Deathstroke, mano. Colocaram até Deathstroke. Eita. <risos> é, enfiou a faquinha só na bochecha do cara ali, já era. Que buenas. Nossa, Destiny. Ah, deu aquela copiadinha no Fatality da Sindel. E colocaram um efeitozinho naquele poderzinho lá que ela solta pela boca e tal. Nice. Nice, beleza. Ó, oh, doink. Ixi, Maria, lá vem. Vai explodir? Ah, não. Não chegou a explodir, não. <risos> ah, tá, tá da hora. Da hora também. Legalzinho. Nada muito espetacular. Ronald McDonald. Caraca, mano. Esse povo não tem o que inventar mais, né, velho? Não entendi muito bem o que ele fez ali, não, mas tá bom. É, não entendi muito bem, não Nossa, cara, seu madruga, velho Eita Aí ele canta <risos> Pô, esse ficou criativo, cara Ele fez o um cocão, a cabeça do cara foi pra vala, né, o Jaquinha ali Ele começou a tocar a musiquinha dele Ó, draminha, ó, apareceu no Deadly Alliance Meu Deus, não é que ele tirou aquela faca ali que eu não vi, mano? E tirou das costas dele, parece. Senhor. É um dos personagens que... Nossa, o Honda do filme, mano. Do Street Fighter. Caraca, meu Deus. Caralho. Ó, oh, mano, o um cenário retrocage, ó. Eles pegaram a ideia do Mortal Kombat 11 e fizeram nesse clássico aí do Mortal Kombat New Era. Que da hora, velho. Ó, oh, Endurance. Opa, esse Fatality aí é do Scorpion No Mortal Kombat 2, eu lembro, hein Eu tô lembrado, hein Aí eles pegaram esse Endurance, que eu não sei que ninja Que é esse, botaram nele Ué, mais um? É diferente, né Nossa, mas que tanto pra trás Ah, também é do Scorpion No Mortal Kombat Trilogy Ou Ultimate Não lembro Depois vocês me corrigem aí, pessoal, eu acho que é do Ultimate, né Não lembro exatamente Ó, vamos lá, Ermaczinha. Nossa senhora Eita Agora que eu reparei que ele pegou a cabeça ali A jaquinha do cara, transportou pra mão dele Caraca, que da hora Ficou criativo esse Nossa, um tom de sadismo, mas Ah, esse é clássico, hein Esse é clássico Eu lembro desse aí do Ermac no Mortal Kombat Ultimate Que ele faz aquele negocinho pra cima assim, E o cara começa a quicar, bater, bater, bater, bater Até explodir Isso aí eu lembro é Mak Mortal Kombat também, só que aí é o Mortal Kombat 2. Eita nós. Ai! Ah, oh, oh. Isso aí é do Mortal Kombat X, não é? Que ele separa os, né, as partes assim e junta numa bolinha e depois joga no chão? Acho que tem uma coisa assim no Mortal Kombat X, se não me engano. Vai de novo? É. A mesma fatalidade, só que o Ermac com uma skin diferente, do MKD lá, MK Deception no caso Esse Ermaczão aí, ah, tá de boa, tá de boa, vamos lá Nossa, mais um do Ermac? Diferente, né? Eita, nós! Nossa, são várias versões do Ermac, eles fizeram então, alguns fatalidades diferentes Apesar deles de terem repetido alguns ali, como a gente acabou de ver Nossa, Ermac X Meu Deus, não para de Ermac, mas não? Ermac Mortal Kombat X no caso? Ah, mas de novo. Eita! Ah, não, esse aí foi o que a gente acabou de ver, tá certo. Eu tava pensando aqui, pô, no outro tinha explodido? Sim, tinha explodido no outro. Error macro agora. Meu Deus, mano. Agora o Ermac, na época, ele era um erro só. Eita, que é isso, mano? Derreteu o cara? Tá com ácido nele ali? Oxi. Nossa, Worm Jim. Meu Deus, velho. Ok. <risos> mano, esse povo tipo, não sabe mais o que, é que inventa, né? Ó, oh, mano, idol, véi! Ó, oh, quem queria que ele instinto que tivesse Mortal Kombat? Hein? Ué? O que aconteceu? Absorveu o cara pra dentro do, do TACAPzinho dele ali? Alguma coisa assim? Pô, ficaria muito... se Teria sido mais da hora se tivesse enfiado o takap lá e ficado, né? Eu não sei se é takap, não, gente, mas. Kaijin tá um fogo no cara, vai explodir? Pum! Ah, não, virou só esqueletinho Kaijin Meu Deus do céu, onde é que esse povo arruma esse monte de, de personagem, cara? Que eles estão colocando? Você tá doido? Fire Lord, ó, Lorde do Fogo Que que é isso, mano? Bom, esse Fatality aí é o da Kitana do Mortal Kombat Ultimate, se eu não me engano. Que ela beija o cara, ao invés dele dar uma engordadinha pra estourar, não. Ele vai entortando assim, ó. Até explodir. Isso é da Kitaninha, mano. É da Kitaninha, nem lembra. Flame? Flame com a skin do Sub-Zero. Hein? Tome. Do Sub-Zero sem máscara do Mortal Kombat 3, ó. É, mano. Tem uns fatales, assim, que, obviamente, eles pegam referências dos antigos clássicos lá e colocam, né? Mas tem uns que são bem legais, mano. Eles criam as paradinhas, assim, sabe? Eita, o que, que eu tô fazendo? Eita! Botou fogo no cara e se arrancou. Só da metade pra cima aqui, ó. Tá bom. Fred Krug. Que apareceu no MK9, né, pô? É, que martelada no coco, filho. É Que é martelada do coquitio Ficou da hora esse fatal da Frost É criando um martelão de gelo e pá Ué e... <risos> Congelou e tirou a pele com a motosserra Melhor, tirou tudo, né? Que é isso, mano. Que da hora. Que da hora. Fugindo Mortal Kombat 4. Ah, aquela fatalidade lá. Do... Olha só. <risos> Jogou a caveirinha pra fora da tela, mano. Nossa, cara. O pessoal é muito criativo, na moral. Repetiu. Parada. Só com skin diferente, o Fujin. Tá bom É porque, pô, né Imagina eles criarem Fatalities diferentes Pra uma mesma versão Pra, vers pra versões diferentes, né Do, do personagem É bem foda mesmo Pô, Full velho Da hora, cara Da hora, mano Essa junção Killer Instinct MK Assim, pô É muito louco, né Que isso, mano Fusion São vários personagens Em um só Usa um É Man. Olha, Gorbak, velho. Pai do Goro. Opa. Não tostou o garoto, velho. É. Virou fumacinha, virou tudo ali. Ó, oh, Gorim, mano. Gorim vai dar fatalidade também. Eita, nóis. Só socão, fi. Da hora, da hora, da hora. Não esperava menos do Goro, nesse caso aí. Goro MKXL. Ah, a skin é realmente bem parecida. Caraca? Flawless victory. Nice, mano. Ué, de novo, Goro? Será que é um outro? É um outro. Tá, rapaz Brabo, hein? Brabíssimo esse aqui Pô, essa fatalidades do Goro tão bem legais, velho Do Mortal Kombat de novo Nossa senhora, como é que ficou bem menor do que o Goro do Mortal Kombat 1, mano? Fica até esquisito Fatality Guard? Pô, um guardinha de algum lugar? É isso mesmo? Caraca, velho. Olha o bicho partido do meio. Olha o Vandamizão aí da massa, rapaz. que é esse do filme? De Street Fighter, que é isso? Pô, ficou legal. <risos> cara, ficou da hora até, mano. Ficou legalzinho. Assim, não ficou aquela coisa espetacular, mas ficou legalzinho, pô. Olha, Ravek. Ravek. O que, que ele fez? Ele entrou dentro do cara? assim Ué? Peraí, ele tirou a... Ele comeu a cabeça do cara, mano. What the fuck? Senhor... Home. Meu Deus do céu, agora eu já vi de tudo, cara. <risos> Bom, meus amigos, então é isso. Essa foi a parte 2 aqui do compilado de Fatalities nunca antes visto do Mortal Kombat New Era. Novamente, eu fiquei bem surpreso com algumas coisas que foram mostradas aqui. Algumas bem criativas, outras eles acabaram repetindo pra alguns personagens. Mas no conjunto da obra assim, cara, eu achei bem divertido. E no meio dessa salada aqui, a gente ainda teve essas coisas meio esquisitas como Homer, uma Madruga e tudo mais assim, que ficou até bem engraçado, vamos dizer assim.